Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família hoje e sempre. Nesta manhã eu quero trazer mais uma oração aqui no canal e juntamente com uma palavra é, de Deus para o seu coração hoje nesta manhã. Mas antes de nós começarmos, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Agora, vamos para o vídeo. A palavra que eu quero trazer aqui hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, de versículo 30, que diz o seguinte, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia, glória a Deus. Bem, meus irmãos, sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e como qualquer outra pessoa, ele tem sentimentos. Um deles se mostra quando entristecemos com nossas escolhas e atitudes. Muitos querem ser cheios, querem ser batizados, mas não se dão conta de que estão constantemente entristecendo o Espírito Santo. A palavra de Deus nos revela Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícias também entristecem o Espírito Santo. Toda atitude que vai em desconformidade com a palavra da verdade o entristece. O Espírito Santo de Deus é sensível, e quanto mais o entristecemos, mais ele se afastará de nós. Até o dia que o apagaremos completamente de nossas vidas e voltaremos a andar como mortos vivos sem a presença do nosso Pai dentro de nós. Se tem algo que não devemos fazer, é tomar decisões que vão entristecer o Espírito Santo, pois Ele é o selo para o dia da redenção. Você se lembra da parábola das dez virgens? Cinco delas eram prudentes e cinco eram nécias, ou seja, loucas. As primeiras delas as tinha um óleo, e as segundas não tinha suficiente. As virgens prudentes e cheias do Espírito Santo têm suas vidas completamente transformadas. Suas metas foram renovadas e suas atitudes são de frutos preciosos, pois quem está agindo em suas vidas é o Espírito Santo, que Jesus enviou para nos ajudar até a volta dEle em nossas vidas, seja pelo arrebatamento ou pela partida desse mundo. Porém, a segunda classe eram nécias, estavam dentro do templo, porém, escutavam a palavra da verdade e não colocavam em prática. Entristeciam o Espírito Santo com suas atitudes e não davam a devida importância na comunhão entre os irmãos. As nécias, então, não tinham suas mentes renovadas pelo Espírito Santo e a palavra da verdade que nos liberta. Infelizmente, assim como como estas muitas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Estão achando que o Espírito está dentro de si, mas há muito tempo ele já saiu de suas vidas. Veja que Saul foi cheio do Espírito Santo e por vezes deixou de ser guiado pelo Espírito de Deus. Assim como o Espírito Santo rejeitou Saul, ele tem rejeitado muitos que se dizem fazer parte da igreja de Cristo, porém vivem na roda dos escarnecedores, vivem em rodas de fofocas, vivem falando mal dos líderes, assim praticando maledicências contra os mesmos. Muitos entristecem o Espírito Santo porque vivem em cima do muro, muitas pessoas mornas, sem identidade cristã, pessoas que no templo são espirituais, mas longe são mau caráter, mente, trai, brigam e praticam todas as coisas abomináveis a Cristo, que nós, meus irmãos, possamos avançar em aprender mais e mais como ter o Espírito Santo e como ter intimidade com Ele. Pois a Palavra de Deus nos revela que para agradar o Espírito Santo devemos ser uns para com os outros, benignos e misericordiosos e perdoadores. Que possamos ter dentro de nós os frutos do Espírito, a qual o gomo maior é o amor. Que possamos ser instruídos pela palavra da verdade, praticando a todos os dias de nossas vidas, dando alegria para o Espírito Santo. Para isso devemos nos entregar de todo o coração ao Senhor, para recebermos e ser, sermos templo do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Se queremos um dia conhecer o Espírito Santo, se queremos ter maior experiência com Ele, precisamos aprender a se relacionar com Ele, para que possamos nos aproximar e desfrutar de Sua doce presença em nossa vida. Assim como tudo nessa vida tem um preço, o relacionamento com o Santo Espírito de Deus também requer de nós que renunciemos a tudo aquilo que possa entristecer o Espírito de Deus. Pois ele sendo uma pessoa, ao se entristecer, significa que se que irá se afastar de nós pouco a pouco. Davi sabia disso e logo disse, Não retiro teu espírito de mim. Bem, meus irmãos, espero que esta mensagem, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, adentre aos nossos corações conforme a soberana vontade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma oração para você. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que tudo é da que tudo que acontece na sua vida é da vontade de Deus e que às vezes é necessário que nós passamos, que nós precisamos passar pelo vale. Mas eu quero te dizer para não desanimar, porque o Espírito Santo de Deus está do seu lado. Agora, eu convido a você a orar comigo neste momento. Senhor meu Deus e Eterno Pai, Pai querido, nesta manhã, Senhor, reunimos toda a nossa fé, Jesus, orando juntos aqui, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a fugir do pecado, a fugir de tudo aquilo que, que entristece o Teu Santo Espírito. Senhor, sabemos que a Tua Palavra diz que não devemos entristecer o Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, muitas das vezes, Deus, nós entristecemos o Teu Espírito com as nossas práticas, entristecemos o Teu Espírito por muitas das vezes não fazer o bem ao próximo, ou até mesmo entristecemos o Teu Espírito Santo ao cometermos pecado. Jesus, eu peço a tua ajuda, para que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar a fugir do pecado, a fugir das ciladas que Satanás coloca na nossa vida. Meu Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, que nós, Senhor, venhamos a entender a cada dia, Senhor, a sua vontade sobre para cada um de nós. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja com este irmão que esteja me ouvindo agora neste momento. Espírito Santo, eu não sei o que passa na cabeça de, dele ou dela. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo na família, no emprego ou no negócio. Mas, Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com ele. Que a luz do Teu Espírito Santo, Jesus, venha iluminar cada um de nós. Espírito Santo, nesta manhã... Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor venha estar conosco. Que o Senhor venha estar ao nosso lado, nos ensinando e nos ajudando a prevalecer, Senhor. E a perseverar na Tua presença. Jesus, neste momento, eu peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro a todos os irmãos. A todos que estejam ouvindo a esta oração. Jesus, eu peço que a cada dia, que a cada manhã que a cada momento o Senhor possa, Jesus, estar nos ensinando a como andar na Tua presença. Jesus, mais uma vez, eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a não entristecer o Teu Espírito Santo e que o Senhor venha nos ajudar a fugir das ladas do inimigo. Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, das vezes em que nós fugimos da Tua vontade e fizemos aquilo que o Senhor não se agrada. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha brotar a esperança no coração de cada um de nós. Porque, Senhor, há momentos na nossa vida que começamos a perder a esperança no Senhor e pararmos de acreditar nas Suas promessas. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor esteja do nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, este foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Peço que, se você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, pois assim o YouTube irá te notificar a cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Tá bom? Eu peço também para que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, pois acredito que assim você estará ajudando o canal e também estará ajudando a obra de Deus no momento em que compartilhar esta mensagem. Muito obrigado por ter assistido até o final, espero que esta pequena mensagem tenha falado profundamente ao seu coração e que Deus possa te abençoar a cada dia, muito obrigado por ter assistido até o final deste vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.